Olá, que é a paz que é sede todo entendimento possa estar sobre nossas vidas mais um dia. Vamos para mais um vídeo da série O Leão que devora todo e qualquer tipo de arminiano. Então peço a você que pegue a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, e vamos examinar as escrituras. Vamos lá, pegue sua Bíblia. E abra em Efésios capítulo 2 A partir do versículo 1 Vamos ler as escrituras E eu peço a você que Antes de nós começarmos a ler Que você não deixe de conferir os links que estão na descrição Que nós temos cursos e conteúdos Muito interessantes para você E não deixe também de dar um like Deixe seu like, o like nos ajuda muito Reforça muito o nosso trabalho aí Você deixando um like aí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 não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos, andássemos nelas. Amém? Preste bem atenção que eu vou ser bem claro, curto e direto. Para você que não sabe e está vendo esse vídeo pela primeira vez, é, essa série de vídeos que eu estou fazendo do leão que devora todo e qualquer tipo de arminiano É para provar biblicamente de que Deus tem os seus escolhidos, tem os seus chamados Aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo Que a salvação ela não depende de mim, não depende de você Mas depende de Deus que chama, depende de Deus que salva Não depende de nossas obras, mas depende daquele que já nos elegeu na sua eternidade e o Efésios capítulo 2 é uma prova disso É um texto que todos amantes da Bíblia conhecem Preste bem atenção que Paulo está escrevendo as Efésios E o interessante é que a Bíblia que eu estou usando aqui É a Bíblia Almeida corrigida e atualizada E no título do capítulo 2 dessa Bíblia está escrito assim Do pecado à salvação pela graça Do pecado à salvação pela graça e no versículo 1, Paulo diz que ele que nos deu vida, nós ainda estamos mortos. Ou seja, nós estávamos mortos nos nossos pecados ele nos ressuscitou. Nos quais antes nós andávamos segundo a nossa carne, segundo nossos pensamentos, segundo as nossas próprias vontades, segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, ou seja, segundo a vontade do inimigo das nossas almas, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Perceba que ele está dizendo Que esse grupo de pessoas que está salvo Ele está falando que agora anda segundo Andava segundo a carne, segundo os pensamentos Segundo a vontade do inimigo Mas agora ele, ele, esse grupo de pessoas Já não anda mais segundo os filhos da desobediência Segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência Que é o espírito do diabo Mas que, agora ele, ele continuou dizendo entre os quais nós também andávamos. Nós também andávamos, segundo eles, inclinados para a carne, fazendo a vontade da carne, por natureza, porque a nossa natureza é pecaminosa. Éramos filhos da ira, como também os demais, os que agora estão no mundo também fazem. Presta atenção que ele está fazendo a separação aqui, dos filhos da ira, os filhos da desobediência, e os que estão salvos pela graça. Esses que ele disse no capítulo, no versículo 1 Estando mortos ainda, Deus lhe deu deu vida. Preste bem atenção, no versículo 4 ele diz assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, devido vida rica misericórdia de Deus, nós estávamos mortos, nossos delitos, ele repete de novo. Mas juntamente com Cristo, juntamente com o nosso Messias, juntamente com a Roshua, Ramashi, o nosso Salvador, o Criador nos deu vida, nos salvou dos nossos delitos, das nossas vontades. Pela graça sois salvos. Pelo dom imerecido de Deus, nós fomos salvos. E no versículo 6, ele diz assim, Juntamente com Ele, com quem? Com o nosso Messias, Deus nos ressuscitou. Peço bem atenção que todo mérito é de Deus. Foi tudo Ele que fez, nós não fizemos nada. E Ele nos fez, nós nos assentarmos em lugares celestiais, junto com o nosso Messias, com o nosso Salvador, que é Cristo Jesus, cujo nome em hebraico é Arushua Hamashi, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, nosso Salvador. E no versículo 8 ele completa, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, o que, que não vem de nós? É aqui que os arminianos tropeçam, é aqui que aqueles que pregam que o homem tem mérito porque ele precisa querer, é aqui que eles tropeçam para dizer que o homem precisa querer, o homem precisa de uma busca do homem para ser salvo. Porque está dizendo aqui que a graça e a fé que é de Deus, a graça e a fé que nos salvou é dom do Criador, é dom do Todo-Poderoso, é dom do nosso Deus, daquele que criou, criou os céus e a terra, é dom dele, não é nosso. Não das obras, nada que nós façamos possa mudar a nossa condição de salvo ou de, de, ou de perdido, né? não de obras humanas, para que ninguém se glorie nisso, para que ninguém pata no peito e dizer assim naquele dia, oh, eu fiz isso, por isso que eu fui salvo. A salvação não existe um dois mais dois que são 4, o que eu estou querendo dizer com isso? A salvação não quer dizer eu fiz isso, por isso eu fui salvo. Eu decidi fazer assim, por isso eu sou salvo. Eu decidi andar por esses caminhos, por isso eu sou salvo. Não, a salvação é mediante a fé que Deus nos deu e pela sua graça que tudo é dom dele. Não vem pelas obras, mas pela graça para que ninguém se glorie. No versículo 10 ele diz assim, pois somos feituras dele, fomos feitos por ele criados em Cristo. Olha só, nós fomos feitos pelo Criador e criados no nosso Salvador para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só, até as boas obras que nós fizemos, façamos, possamos fazer, foi Deus que criou e preparou para que nós andássemos nessas boas obras. Amém? Olha que maravilha, a salvação não depende de mim, não depende de você. Como Paulo disse em Romanos capítulo 9, não depende de quem corre, de quem busca, mas de Deus que se compadece e salva. Amém? Não vou me estender mais, mas eu creio que esse texto prova mais uma vez que a Bíblia inteira é um leão que devora qualquer tipo de arminiano. A salvação não depende de mim, não depende de você, mas de Deus que escolhe, busca e salva. Que o Criador nos abençoe, eu peço a você que não foi inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa aquele like para nos reforçar, para nos ajudar. É de graça e nos ajuda muito. Então fica na graça e na fé, que é dom de Deus, que essa graça e essa fé e essa paz, que é sede de todo entendimento que foi dada por Deus, possa estar na minha e na tua vida, todos os dias, até o dia do grande dia, que nós iremos deixar este mundo e viver para sempre com o Senhor, com o nosso Criador, com o nosso Salvador, na eternidade. Fica na paz. Amém.